Olá, sou Luiz Davidóvis, presidente da Crêmia Brasileira de Ciências, e vamos começar agora a quinta edição da nossa série de webinários que trata do mundo a partir do coronavírus. Hoje, discutiremos o tema Ciência, Inovação e Covid-19. Decifra-me ou te devoro? Temos que decifrar esse vírus mas temos que decifrar também como fazer a inovação funcionar nesse país, como aumentar a classificação do país, melhorar a classificação do país no índice global de inovação. Atualmente, estamos em 66º lugar. Temos aqui, para debater essa questão, o Maurício Lima Barreto, membro titular da Academia Brasileira de Ciências, pesquisador da Fiocruz, também da Universidade Federal da Bahia, o Pedro von que é um líder empresarial em São Paulo, engenheiro, já participou, tem participado da USP, de associações empresariais e atualmente é presidente do Conselho da Embrapi. E teremos também a Francilene Procópio Garcia, engenheira que já foi presidente do Conselho de Secretarias Estaduais de Ciência e Tecnologia, foi secretário de Ciência e Tecnologia da Paraíba, que tem também uma vivência muito grande nessa área de tecnologia. Que as doenças em geral né, e as epidemias em especial são sempre matéria da política, né? não há nenhuma coisa que não seja né, depois alguma doença não está fora do espectro e das preocupações políticas no mundo principalmente no mundo contemporâneo né? e claro uma epidemia de tal magnitude né ela entra forte no campo político né na política real na política da, da disputa do poder né então você vê hoje a, a o controle e quem coordena muitos dos das atividades das epidemias são presidentes da República, primeiros ministros, né, é porque eles sabem, né, que é uma, uma coisa dessa magnitude, né, toca profundamente no jogo, né, complexo de disputas de poder dentro de seus dos suas respectivas nações. Né? A sociedade verificou que os investimentos feitos ao longo de décadas no Brasil geram resultados, são imprescindíveis para que, num momento de crise, seja uma pandemia, seja uma falta de energia, seja uma falta de água, ou um excesso de água, ou seja um problema como violência, como pobreza, quando uma questão desta natureza se coloca para a sociedade, a reação depende não de um conhecimento gerado ad hoc, gerado no momento, gerado instantaneamente. Depende da utilização de um patrimônio, de um conjunto de conhecimentos desenvolvidos e adquiridos ao longo de um período prolongado de tempo. A, a saúde, a nosso ver, ela foi tratada nos últimos anos muito mais como um problema social do que como é, uma área importante em termos de autonomia, autonomia e soberania de Estado para ser considerada uma indústria prioritária. Apesar de que a cadeia da saúde é extremamente importante, independente das relações que ela tenha com essas movimentações internacionais. Um país como o nosso, que não tem uma política de Estado na área de inovação, não define prioridades, não planeja e não constrói a média a longo prazo. E a gente sabe que a indústria da saúde, para oferecer resultados concretos, ela precisa ter... É, tranquilidade e governança e legitimidade para ser planejada e ter ações de médio e longo prazo. Nós não temos uma política de inovação. A lição que se tira daí é que o investimento em ciência em tecnologia tem que ser contínuo. A formação de um pesquisador leva muitos anos, não se improvisa. Portanto, só a continuidade do investimento em ciência, em tecnologia e inovação garante que, quando a sociedade precisar de soluções urgentes, elas estarão disponíveis. O Estado não precisa ser nem grande nem pequeno, ele precisa ser eficiente. O próprio modelo de parceria público-privada vai ter que ser revisto. né? As empresas que são incentivadas, elas deverão progressivamente assumir cada vez mais responsabilidades com respostas que tragam impacto social. Inclusive que olhem, por exemplo, essa questão da emissão de carbono associando ao tema da crise do clima, dentre outras questões que estão muito relacionadas às regiões do nosso país. Talvez seja aí um caminho para que a gente vá progressivamente resolvendo essas desigualdades. Né? O papel do governo em liderar né, esse processo continuará sendo importante. Mas as nossas ICTs, as nossas instituições científicas e tecnológicas e as empresas terão que cada vez mais trabalhar juntas né, nesse processo de cooperação e colaboração de avanços de uma forma, é, inclusive, a criar novos indicadores. Além de gerar riqueza, impactar no PIB, a gente vai ter que ter indicadores de impacto social mais claros. Isso é fundamental. Havia uma divisão de trabalho né, entre, que, que vinha sendo construída entre a ciência e a política. Né? Por exemplo, testar uma, um novo medicamento, era um papel da política, da ciência, né? Quem fazia os testes de um novo medicamento e dizia se esse medicamento é eficaz ou não é a ciência, enquanto que a política podia definir, né? Definições no campo da política e determinar o financiamento para que laboratórios pudessem desenvolver novos medicamentos, novas, né? Novas vacinas e coisas desse tipo. Né? e, ao mesmo tempo, cabia depois ao político dizer se ia implementar ou não né, aquele medicamento ou aquela vacina num contexto dado, vis a vis recursos ou possibilidades e outras coisas. Né? Mas o que a gente vê na atualidade é uma coisa totalmente confusa, quer dizer, presidentes né, começam a expressar que um medicamento é eficaz quando a ciência não tinha, né, ou, ou, ou apenas alguns setores da ciência... Né, Começam a criar uma certa né, possibilidade disso, né, e gabinetes presenciais, ou, ou, ou, é, gabinetes de presidentes, né, começam a emitir, ou eles próprios, né, ideia de que esses medicamentos é, seriam eficazes né, antes de passar pelo crivo científico né, normal. Porque nós estamos numa fase difícil, como já foi dito aqui, né? uma crise sanitária, política, econômica. E é bom, talvez seja oportuno, terminar com uma outra frase do Aldir Blanc, que dizia glória a todas as lutas em que através da nossa história não esquecemos jamais. E é bom lembrar que essas lutas gloriosas ou inglórias formaram a nossa história, formaram essa nossa nação. Então, o que somos, o que somos hoje depende também de todas essas lutas em glórias. E esperamos que a nossa luta não seja em glória, esperamos que a luta por um parque industrial inovador, por uma ciência de qualidade né, que leve a inovações disruptivas, seja uma luta gloriosa. E vamos lutar para isso. Estamos aqui, justamente, a Academia Brasileira de Ciências, outras sociedades científicas, né, a MEI, né, é, também está aqui para lutar... Por um salto de qualidade na inovação no Brasil e na ciência brasileira. Então, agradeço a todos vocês a participação nesse webinário e convidamos para o próximo, que vai ser sobre fármacos e indústria farmacêutica. Boa noite, até terça-feira que vem.